CAPÍTULO 18 ECTOPLASMA Desde o início, os espiritualistas sustentaram a existência de uma base material para os fenômenos físicos. Nos primeiros livros sobre o espiritualismo, já podem ser encontradas centenas de descrições a respeito de um vapor denso e semiluminoso que flui da parte lateral do corpo do médium ou de sua boca e é fracamente visível no escuro. Esses pioneiros foram mais longe observaram como tal vapor se solidifica numa substância plástica, que forma os diversos objetos surgidos na sala de sessão. Investigações científicas mais rigorosas apenas vieram confirmar essas primeiras observações. Eis alguns exemplos. O juiz Peterson declara ter visto em 1877 com o médium W. Lawrence uma nuvem lanosa, que, parecendo sair do lado deste último, formou gradativamente um corpo sólido. Ele também fala de certa figura saída de uma bola de luz. James Curtis observou, em 1878, na Austrália, com Slade, uma espécie de vapor cinza esbranquiçado o qual se foi acumulando até possibilitar o aparecimento de uma forma completa materializada. Alfred Russell Wallace observou, estando presente o Dr. Monk, uma mancha branca, que gradualmente se transformava numa espécie de coluna nevoenta. A mesma expressão, coluna nevoenta, é usada pelo Sr. Alfred Smedley, ao referir-se à imagem que se formou com o médium Williams quando da manifestação de John King. Ele também fala de uma nuvem fracamente iluminada. Sir William Crookes viu com DD Home uma nuvem luminosa que se condensou, formando uma perfeita mão. O Sr. E. A. a. Brackett observou em 1885, nos Estados Unidos, com a médium... Helen Berry, uma substância branca, nebulosa e de pequenas proporções, que se expandiu até chegar a quatro ou cinco pés de altura, constituindo subitamente a figura de Berta, inteira, sólida, parecendo uma sílfide. O Sr. Edmund Dawson Rogers narra que, em uma sessão com Eglinton, em 1885, viu surgir do lado do médium uma substância esbranquiçada e suja, balançando e vibrando. O Sr. Vincent Turvey, conhecidíssimo sensitivo de Burnmouth, mouth, faz referência a uma substância vermelha viscosa emergindo do médium. De especial interesse é a descrição dada pela admirável médium de materialização, Madame d'Esperance, nos seguintes termos. Parecia me sentir tênues fios sendo puxados dos poros de minha pele. Tal descrição liga-se por importante vínculo às pesquisas do Dr. Crawford e suas observações sobre as varinhas psíquicas e a substância como germe. Lemos também no The Spiritualist que o espírito Kate King, ao materializar-se por intermédio de Florence Cook, mantinha-se ligado a médium por fios nebulosos e fracamente luminosos. Para ilustrar essas breves referências sobre o assunto, passamos a descrever três experiências de formação de ectoplasma. Um dos assistentes do grupo de Madame d'Esperance forneceu o seguinte relato. No início, Observou-se no chão, defronte à cabine, um tecido nevoento e esbranquiçado, que se ampliava gradativamente, estendendo-se e desdobrando-se no piso, como se fosse um pedaço de musselina animado, até alcançar o comprimento de dois a três pés e algumas polegadas, talvez seis ou mais, de profundidade. Em seguida, começou a erguer-se lentamente, mais ou menos a partir de sua parte central como se ali houvesse uma cabeça humana, enquanto a camada nevoenta do piso parecia cada vez mais com a caindo em pregas junto da porção que se elevava, sim, misteriosamente. Quando esta última atingiu dois ou mais pés de altura, pareceu-nos que, em sua parte inferior, se escondia uma criança, movendo os braços em todas as direções, como se manipulasse alguma coisa. Continuando a erguer-se, submergia por vezes para elevar-se ainda mais, até atingir a altura de aproximadamente cinco pés, quando sua forma pôde ser vista como que arrumando as pregas das próprias vestes. A seguir, seus braços ergueram-se consideravelmente sobre a cabeça e, ao abrirem-se através dessas vestes nevoentas, vimos surgir diante de nós Yolande, sem véus, graciosa e bela, com cerca de cinco pés de altura, tendo na cabeça uma espécie de turbante, do qual saíam longos cabelos negros, espargindo-se sobre os ombros e as costas. O excedente da roupagem branca, semelhante a véus, ajustou-se em parte à sua volta, sendo que o restante se espalhou no tapete, para uso posterior. Tudo isso durou de 10 a 15 minutos. O segundo relatório é do Sr. Edmund Dawson Rogers. Diz ele que, além do médium Eglinton, 14 pessoas participavam da sessão, todas elas bem conhecidas, e que a luz era suficiente para que se pudesse observar claramente tudo e todos na sala. Assim, quando a forma ficou de pé diante do relator, estava este em condição de percebê-lhe nitidamente as feições. O Sr. Eglinton, em estado de transe, caminhou por cinco minutos entre os assistentes e então, suavemente, começou a retirar de seu lado e a espalhar em ângulo reto uma substância suja e esbranquiçada que caiu no chão à sua esquerda. Essa massa esbranquiçada expandiu-se e começou a vibrar, movendo-se para cima e para baixo, enquanto oscilava de um lado para outro, como se uma força motora a impulsionasse por baixo. Em seguida, ganhou cerca de três pés de altura e, logo depois, a forma cresceu rápida e silenciosamente até alcançar sua estatura real. Por rápido movimento de mão, o Sr. Eglinton puxou a substância branca que cobria a cabeça da forma, deixando-a cair para trás, sobre os ombros desta, de tal modo que a mencionada substância passou a fazer parte da roupagem do visitante. O elo de ligação, o fio esbranquiçado saindo do lado do médium, foi cortado ou tornou-se invisível, e a forma avançou para o Sr. Everett, Deu-lhe um aperto de mão e, em seguida, percorreu o círculo de assistentes, fazendo o mesmo com todos. Essa sessão ocorreu em Londres em 1885. O último relato é de uma sessão em Argel, no ano de 1905, com Eva C., então conhecida como Marthe Barrow. Eis a descrição da Sra. X. Marthe estava só na cabine. Após a espera de 25 minutos, aproximadamente, ela mesma abriu a cortina e, em seguida, voltou a sentar-se na cadeira que lhe fora destinada. Quase imediatamente, estando a médium bem à vista dos assistentes, mãos, cabeça e corpo perfeitamente visíveis, divisamos alguma coisa diáfana e branca, formando-se gradualmente junto dela. A princípio, parecia grande mancha nevoenta atada a seu corpo, perto do cotovelo direito. Essa mancha de grande mobilidade espalhou-se rapidamente para cima e para baixo. Finalmente, transformou-se numa coluna nebulosa e amorfa, com o ponto inicial aproximadamente a dois pés acima da cabeça da médium, estendendo-se até os pés desta última. Não pude distinguir as mãos nem a cabeça de Marte. Via apenas como se fossem nuvens brancas, lanosas e de brilho variado, as quais, pouco a pouco, se condensavam até concentrarem-se em torno de algo que deveria ser um corpo, embora invisível para mim. Temos aí um relato que se ajusta admiravelmente àqueles já citados de sessões realizadas muitos anos antes. Quando examinamos as descrições de aparecimento de ectoplasma nos círculos espiritualistas há 40 e 50 anos e as comparamos com as de nossos dias, vemos como os primeiros resultados eram muito mais ricos. Naquela época, estavam em voga métodos não científicos, segundo o entendimento de muitos pesquisadores modernos de psiquismo. Entretanto, os primeiros pesquisadores observavam uma regra áurea. Eles envolviam o médium em atmosfera de amor e simpatia. Discutindo as primeiras materializações ocorridas na Inglaterra, diz The Spiritualist em um de seus editoriais. O estado espiritual dos observadores reflete-se nas sessões. Pessoas mundanas e suspeitosas obtêm manifestações mais fracas. Os espíritos têm frequentemente aparência pálida e espectral, como sucede quando é pouca energia. Esta é a descrição exata de muitos rostos que aparecem nas sessões realizadas com Eva C. Pessoas espiritualizadas em cuja presença o médium se sente feliz vêm, sem dúvida, as manifestações mais belas. Apesar de os fenômenos espirituais serem governados por leis fixas, estas leis funcionam de tal modo que o espiritualismo passa a assumir, inquestionavelmente, o caráter de revelação especial para pessoas especiais. O Sr. E. A. Brackett, autor do notável livro Aparições Materializadas, Exprime a mesma ideia de outro modo. Sua opinião, naturalmente, provoca escárnio nos chamados círculos científicos, mas encerra a profunda verdade. Deve prevalecer, contudo, o espírito de suas palavras e não a literalidade da forma. A chave que abre as portas da outra vida é a afeição pura, simples e confiante, como aquela que impele a criança a enlaçar o pescoço de sua mãe. Aos que se orgulham das próprias aquisições intelectuais, tal conduta a figurar-se-ia abandono do exercício das faculdades superiores. Não é este o caso, porém. Posso mesmo dizer que, antes de adotar, sinceramente e sem reservas, esse procedimento, nada aprendia a respeito de tais coisas. Em vez de ter a razão e o julgamento obscurecidos, minha mente abriu-se a mais clara e inteligente percepção do que se passava diante de mim. Esse espírito de gentileza, de amorosa bondade, que, antes de tudo, em cima os ensinos do Cristo com a eterna beleza, encontra sua expressão mais alta nessa comunhão com os seres do outro mundo. Se, por essas palavras, alguém imaginasse ser o referido autor um pobre e crédulo tolo, facilmente manipulável por qualquer médium desonesto, bastaria a breve leitura de seu excelente livro para convencer-se do contrário. Além disso, seu método dava bons resultados. Lutava ele contra a dúvida e a perplexidade, quando, seguindo o conselho de um espírito materializado, decidiu abandonar toda a reserva e, como dizia, saudar essas formas como amigos mortos queridos, que vinham de longe, vencendo grandes obstáculos, para chegar até mim. A mudança foi instantânea. A partir desse instante, as figuras materializadas que antes pareciam sem vida adquiriam força surpreendente. Avançavam para cumprimentar-me, enlaçavam-me com braços ternos, passavam a falar livremente, ao passo que, durante minhas investigações anteriores, ficavam quase sempre mudas. Seus rostos, que até então se assemelhavam a máscaras, eram agora de beleza irradiante. A que se dizia minha sobrinha, me cumulou de carinho, enlaçou-me, repousou a cabeça em meu ombro, depois olhou para cima e disse, Agora podemos estar mais perto do Senhor. É deveras lamentável que Eva C. não tivesse tido ensejo de exibir suas faculdades na atmosfera amorosa de uma sessão espiritualista dos velhos tempos. Certamente, os resultados com ela obtidos, em termos de materialização, teriam sido de outra ordem. Como prova do que dizemos, podemos citar o fato de que Madame Bisson, em sessão realizada com a referida médium, num grupo familiar, obteve resultados que jamais foram atingidos com os métodos de tortura dos investigadores científicos. Pode-se dizer que o primeiro médium de materialização cuidadosamente investigado do ponto de vista científico foi essa moça, de nome Eva, ou Eva C., como é geralmente chamada, por ser Carriere, seu sobrenome. Em 1903, foi ela examinada pelo professor Charles Richer numa série de sessões em Vila Carmen, Argel, esse cientista, observando a curiosa matéria esbranquiçada que parecia sair do corpo da médium, criou a palavra ectoplasma para designá-la. Eva possuía, então, 19 anos e estava no auge de sua força mediúnica, força esta gradualmente minada depois, em virtude dos longos anos de investigação sob constrangimento. Algumas tentativas foram feitas para lançar dúvidas sobre os resultados alcançados por Richer, dizendo-se que as figuras materializadas eram, em verdade, algumas pessoas da casa sob disfarce. A resposta final, contudo, é que o experimento foi realizado portas fechadas e que resultados semelhantes foram muitas vezes obtidos desde então. É até justo ter o professor Richer passado por essa crítica iníqua e irritante, pois em seu notável livro, Trinta Anos de Pesquisas Psíquicas, ele é bem parcial em relação aos médiuns, acreditando em qualquer história que os levasse ao descrédito, além de agir continuamente de acordo com o princípio de que ser acusado é o mesmo que ser condenado. Em seus primeiros relatórios, publicados nos Annals of Psychical Science, Richer descreve com minúcias o aparecimento da forma materializada de um homem que se denominava Bien Boa por meio da médium Eva C. Segundo o professor, essa forma possui todas as qualidades vitais. Anda, fala, move-se e respira como um ser humano. O corpo é resistente, tendo certa força muscular. Não é um manequim ou uma boneca, nem uma imagem refletida no espelho. É um ser vivo, um homem. Há razões para pôr-se de lado em definitivo qualquer outra hipótese a ser as duas seguintes. Ou trata-se de um fantasma com atributos vitais, ou de uma pessoa viva que interpreta um fantasma. Ele discute pormenorizadamente, as razões pelas quais afasta a possibilidade de ser esse um caso de personificação. Ao descrever o desaparecimento da forma, escreve ele, "Bem Boa tenta chegar até nós, ao menos esta é a minha percepção, mas seus passos são débeis e vacilantes. Não saberia dizer se anda ou desliza. Em certo momento, cambaleia como se fosse cair. Tenho a impressão de que ele tem uma das pernas enfraquecidas, incapaz de suportar o peso do corpo. Em seguida, caminha em direção à abertura da cortina e, sem abri-la, também esta é outra percepção minha, subitamente afunda e desaparece no piso, ouvindo-se ao mesmo tempo o clac-clac de um corpo que fosse lançado ao chão. Enquanto isso acontecia, o médium na cabine era visto com clareza por outro assistente, Gabriel Delane, editor da Revue du Espiritisme. Continua Richer. Pouco tempo depois, dois a quatro minutos, bem aos pés do general... Na abertura da cortina, vemos de novo a mesma bola branca. Sua cabeça? No piso. Eleva-se rapidamente no sentido vertical, atinge a altura de um homem e, em seguida, afunda, fazendo o mesmo barulho de claque-claque de um corpo caindo no chão. O general sentiu o choque dos membros da figura materializada, os quais, na queda, bateram em sua perna com certa violência. Os súbitos aparecimento e desaparecimento da figura semelhavam-se tanto a uma ação realizada através de porta-falsa que, no dia seguinte, Richer examinou minuciosamente não só os ladrilhos do piso, como o teto da garagem, que ficava embaixo deles, mas nada encontrou que lhe sugerisse a existência de uma porta-falsa. Para afastar quaisquer especulações a esse respeito, obteve posteriormente um certificado do arquiteto. O interesse em relação ao registro dessas primeiras manifestações torna-se maior pelo fato de que, até então, o médium conseguia materializações completas, enquanto mais tarde, em Paris, eram elas extremamente raras. Experiência curiosa realizada com Bien Boa foi tentar fazer com que ele respirasse dentro de um frasco contendo solução de barita para ver se a respiração mostraria a existência de bióxido de carbono. Com dificuldade, a figura fez o que se lhe pediu e o líquido apresentou a esperada reação. Durante a experiência, a médium e uma jovem nativa a qual se sentava ao seu lado na cabine, eram vistas claramente. Richer registra um divertido incidente durante essa experiência. Quando a solução de Barita se tornou branca, os assistentes gritaram, Bravo! Em resposta, boa apareceu três vezes na abertura da cortina, curvando-se como um ator no teatro ao ser chamado à cena. Richer e Delany tiraram muitas fotografias de Bienboa, consideradas por Sir Oliver Lodge como as melhores fotos de materialização que ele tinha visto. Aspecto impressionante dessas fotografias é que um dos braços da médium se apresenta achatado, indicando o processo de desmaterialização parcial, tão bem observado com Madame Desperance. Richer observa com perspicácia. Não tenho receio de dizer que o vazio da manga, longe de revelar a existência de fraude, estabelece ao contrário sua inexistência e que o fato tente a demonstrar uma espécie de desagregação material da médium que ela própria seria incapaz de supor. Em seu último livro já citado, Richer descreve pela primeira vez a esplêndida materialização por ele presenciada em Vila Carmen. Fecharam-se e abriram-se as cortinas quase ao mesmo tempo, e, na abertura entre elas, apareceu o rosto de jovem e bela mulher, com uma espécie de faixa dourada ou diadema, cobrindo-lhe o lindo cabelo e o alto da cabeça. Ria gostosamente, parecendo divertir-se muito. Ainda posso lembrar-me nitidamente de sua risada e de seus dentes, semelhantes a pérolas. Apareceu duas ou três vezes, mostrando a cabeça e escondendo-a em seguida, como uma criança brincando de esconde-esconde. Foi pedido ao professor Richer que trouxesse uma tesoura no dia seguinte, quando lhe seria permitido cortar uma mecha do cabelo dessa rainha egípcia, como era chamada. Assim ele fez. A rainha egípcia voltou, mas mostrou tão somente o alto da cabeça, onde se viam seus belos e abundantes cabelos. Estava ansiosa por saber se eu tinha trazido a tesoura. Segurei então seu longo cabelo, mas não pude distinguir-lhe o rosto que ela escondia por detrás da cortina. Quando ia cortar uma mecha que se destacava, uma firme mão por detrás da cortina abaixou a minha, de tal modo que pude apenas cortar uma ponta de cerca de seis polegadas. Como operava devagar, ela disse em voz alta, depressa, depressa, e desapareceu. Consegui reter uma mecha de seu cabelo, muito fino, sedoso e vivo. O exame microscópico revelou sua autenticidade. Informaram-me ainda que uma peruca dele custaria em torno de mil francos. O cabelo de Marte, por sua vez, é muito escuro e ela prefere usá-los curtos. Cabe aqui fazer de passagem referência ao que o professor Richer denominava histórias de jornais ignóbeis. Uma delas é a suposta confissão de fraude feita pela médium. Outra, a declaração de um cocheiro árabe, empregado do general Noel, de ter desempenhado o papel de fantasma em Vila Carmen. A respeito desta última, deve-se dizer que o homem jamais for admitido na sala de sessões, enquanto, em relação à pretensa confissão da médium, ela própria negou publicamente o fato. Richer observa que, mesmo se a confissão fosse verdadeira, os pesquisadores de psiquismo estão advertidos do valor a ser dado a tais revelações que revelam apenas a instabilidade dos médiums. Assim resume Richer. As materializações produzidas por Marte e Berô são da mais alta importância. São inúmeros os fatos dessa natureza ocorridos com a médium e que ilustram o processo geral das materializações, fornecendo à ciência metapsíquica dados inteiramente novos e imprevistos. Essa é sua judiciosa conclusão. A primeira investigação sistemática e prolongada do ectoplasma foi empreendida por Madame Bisson, esposa de Adolphe Bisson, homem público bastante conhecido. É provável que essa senhora francesa venha aladear sua compatriota Madame Curie, nos anais da ciência. Madame Bisson adquiriu considerável influência pessoal sobre Eva, que... Após as experiências de Argel, foi submetida à habitual perseguição da intolerância. Tomando a médium a seus cuidados e expensas, possibilitou iniciar uma série de experiências, as quais duraram cinco anos e deram tão sólidos resultados que, no futuro, não apenas uma ciência, mas várias poderão aí ter sua origem. Nessas experiências, Madame Bisson associou-se a um cientista alemão de Munique, Dr. Schrenk-Notzing, nome que também estará definitivamente ligado às primeiras investigações do ectoplasma. Os estudos, realizados entre 1908 e 1913, foram insertos no livro de Madame Bisson, Les Fenômenes Dits de Materialisation, e no de Schrenk-Notzing, Fenômenos de Materialização, Traduzido para o inglês O método empregado pelos investigadores consistia em fazer que a médium, devidamente fiscalizada, trocasse toda a roupa e, em seguida, vestisse uma camisola sem botões e fechada nas costas. Somente suas mãos e pés ficavam livres. Era ela posteriormente levada à sala das experiências, onde só entrava nessa ocasião. Num dos cantos da sala, havia pequeno espaço cercado por cortinas que cobriam a parte posterior, as laterais e a parte de cima do espaço, deixando-o aberta à frente. Tratava-se da cabine, cujo objetivo era concentrar os vapores de ectoplasma. Ao descrever os resultados atingidos por ambos, diz o cientista alemão. Tivemos muitas vezes a possibilidade de verificar que, por processo biológico desconhecido, saía do corpo da médium primeiramente em estado semifluídico certa espécie de matéria, a qual tinha algumas das propriedades de uma substância viva, notadamente o poder de transformação, de movimento e de assunção de formas definidas. E acrescenta: poder duvidar da autenticidade desses fatos, se eles não tivessem sido verificados centenas de vezes no curso de laboriosos testes, sob variadas e estritas condições. Haveria, em relação a essa substância, comprovação maior para a tese dos primeiros espiritualistas, os quais, por duas gerações, suportaram pacientemente. O RIDÍCULO DO MUNDO? schreinck encerra seu respeitável prefácio exortando a companheira de trabalho a manter a própria coragem. Não se deixe desencorajar em seus esforços de abrir um novo domínio para a ciência por tolos ataques, covardes calúnias, deturpação dos fatos, violência dos malévolos ou por qualquer outra forma de intimidação. Siga sempre adiante no caminho encetado, pensando nas palavras de Faraday. Nada é tão surpreendente que não possa ser verdade. Esses resultados estão com efeito entre os mais notáveis de todas as investigações psíquicas. Verificou-se por numerosas e competentes testemunhas, sendo confirmado por fotografia, que da boca, ouvidos, olhos e pele da médium fluiu uma singular matéria gelatinosa. As imagens são estranhas e repulsivas, mas não são, assim, aos nossos olhos, diversos processos da natureza? Vê-se uma substância listrada e viscosa que se dependura, qual pingente de gelo, no queixo da médium, espalhando-se por seu corpo até formar uma espécie de avental branco, ou ainda que se projeta dos orifícios do rosto como massa informe. Quando tocada ou sob a incidência inadequada da luz, ela se recolhe rápida e secretamente para dentro do corpo como se fossem tentáculos de um povo escondido. Se agarrada ou apertada, a médium gritará. Ela aparece entre as roupas desta e extingue-se de novo, quase sem deixar vestígio. Com a concordância da médium, cortou-se uma pequena porção dessa substância, porção que se dissolveu como se fosse neve, na caixa onde fora colocada, deixando úmido o local com algumas células que poderiam prover de um fungo. O microscópio revelou também a existência de células epiteliais da membrana mucosa, da qual a substância parece originar-se. A produção da estranha substância é suficiente por si só para que essas experiências se tornem revolucionárias e marquem época, mas o que se obtém por meio dela é ainda mais estranho, e responderá uma pergunta que está de certo na mente do leitor. Que relação tem tudo isso com os espíritos? Por mais incrível que pareça, no caso de alguns médiums, inclusive Eva, o ectoplasma, após sua formação, começa a constituir membros e rostos humanos que são vistos a princípio em duas dimensões, mas logo depois vão mostrando contornos cada vez mais definidos até se configurarem completamente. Muitíssimas fotografias exibem esses estranhos fantasmas, frequentemente menores do que seriam em vida. Provavelmente algumas dessas figuras representem formas-pensamento do cérebro de Eva tornadas visíveis, notando-se mesmo clara semelhança entre algumas delas e retratos que ela talvez tenha visto e guardado na memória. Uma, por exemplo, parece um presidente Wilson bem informal, de bigode, enquanto outra se semelha a uma versão do Sr. Poincaré, de aspecto feroz. Outra ainda mostra a palavra miroir, espelho, impressa em cima da cabeça da médium, Fato este que levou alguns críticos a dizerem, ainda que não pudessem explicar o objetivo desse procedimento, que ela havia retirado do jornal de mesmo nome. A explicação dada pela médium foi que seus guias, de algum modo, possivelmente por transporte, haviam trazido a legenda com o propósito de transmitir a ideia de que os rostos e figuras materializados não faziam parte de suas individualidades reais, sendo apenas sua reflexão num espelho. Pode ser que até o momento o leitor não tenha visto ainda uma necessária ligação entre esses fatos e o espiritualismo. A etapa seguinte, porém, mostra nos a esse caminho. Quando Eva está em suas melhores condições, o que só ocorre a longos intervalos e a custo de sua própria saúde, as aparições são completas e possuem os traços de uma pessoa falecida. O cordão que prende a figura médium se afrouxa e a personalidade que é ou pretende ser a do morto toma posse da figura. Um sopro de vida passa então por esta, fazendo-a mover-se, falar e expressar as emoções do espírito. Bisson conclui seu relato com as seguintes palavras. Desde que se iniciaram essas sessões, inúmeras vezes o fantasma se mostrou por inteiro, saiu de dentro da cabine, começou a falar e se aproximou de Madame Bisson, beijando-lhe a face o som do beijo era ouvido distintamente. Porventura, já houve desfecho mais estranho para uma investigação científica? Isso demonstra como é impossível para o mais inteligente materialista encontrar a respeito de tais fatos qualquer explicação que se coadune com suas próprias teorias. A única que o Sr. Joseph McCabe pôde apresentar em seu recente debate público foi a de que seria o caso da regurgitação de alimentos. Parece não ter ele levado em conta que, em algumas experiências, o rosto da médium era coberto por um véu de malhas finas, sem que isso causasse o menor obstáculo ao fluxo do ectoplasma. Conquanto observado de todas as maneiras possíveis, esses fenômenos eram com efeito tão admiráveis que o investigador tinha pleno direito de acautelar-se em seu julgamento. Hoje, porém, eles estão plenamente confirmados. O Dr. Schrenk-Notzin retornou a Munique e, nessa cidade, teve a sorte de encontrar outra médium, uma senhora polonesa que possuía a faculdade de materialização. Realizou com ela uma série de experiências, registrando-as no livro antes referido. Trabalhando com essa médium de nome Stanislaua, adotou os mesmos métodos rigorosos empregados com Eva, obtendo idênticos resultados. Seu livro supera o de Madame Bisson, porque, além de conter o relato das experiências de Paris, confirma essas experiências pelos fatos investigados sob todo o controle, no verão de 1912, em Munique. As várias fotografias de ectoplasma tiradas nas sessões da cidade alemã dificilmente se distinguem das de Paris, de modo que qualquer teoria de elaboração de fraude aplicada à Eva também deveria ser em relação a Stanislawa. Muitos observadores germânicos fiscalizaram essas sessões. Por seu próprio caráter teutônico, Schrenk-Notzing vai mais fundo no assunto do que Madame Bisson. Obtém cabelos de uma figura materializada e compara-os microscopicamente com os de Eva. Isto também foi feito na série francesa de experiências, mostrando, por diversos testes, que não poderiam provir da mesma pessoa apresenta também o resultado do exame químico de uma pequena porção de ectoplasma que foi reduzida à cinza, deixando um cheiro de chifre queimado. Entre seus elementos constituintes foram encontrados cloreto de sódio, sol de cozinha e fosfato de cálcio. Finalmente, consegue a filmagem do ectoplasma fluindo da boca da médium. Parte de tudo isso é reproduzida em seu livro. Convém ressaltar que a médium de modo algum ficava inanimada durante as experiências, parecendo adquirir outra personalidade, que poderia ser uma de suas próprias personalidades secundárias ou uma influência real vinda de fora. Essa personalidade costumava referir-se à médium com severidade, dizendo a Madame Bisson que ela necessitava disciplina tanto quanto manter-se no trabalho. Ocasionalmente mostrava sinais de clarividência, explicando corretamente, por exemplo, o ocorrido com um aparelho elétrico que deixara de funcionar. Eva, em transe, contorcia-se e gemia, mas parece que tais manifestações eram puramente instintivas. Essas experiências foram confirmadas pelo Dr. Gustav Galley, cujo nome perdurará nos anais das pesquisas psíquicas. Dr. Galley era clínico-geral em Annecy, onde cumpria as elevadas promessas feitas na vida acadêmica em Lyon. Sentiu-se atraído pela ciência nascente, sendo nomeado por M. Jean Mayer, diretor do Institut Metapsique. Seu trabalho e seus métodos serão sempre exemplos para seus seguidores, pois... Desde cedo, mostrou que não era apenas experimentador habilidoso e observador meticuloso, mas profundo filósofo. Seu grande livro, Do Inconsciente ao Consciente, provavelmente resistirá ao teste do tempo. Foi assaltado pelos costumeiros mosquitos humanos, os quais aborrecem os pioneiros que avançam pela floresta virgem do pensamento, mas enfrentou-os com bravura e bom humor. Gelley teve morte súbita e trágica. Ao sair de Varsóvia, onde obteve algumas novas moldagens de ectoplasma com o médium Kluski, infelizmente o avião em que viajava caiu. Foi uma perda irreparável para a ciência psíquica. A comissão do Institut Metapsique, reconhecida de utilidade pública pelo governo francês, era constituída dos seguintes membros. Charles Richer, professor Santoliquido, ministro da Saúde da Itália, conde de Gramont, do Instituto de França, Dr. Calmet, inspetor-geral médico, Sr. Camille Flammarion, Sr. Jules Roche, ex-ministro de Estado, Dr. Treisser, do Hospital de Lyon, tendo o Dr. Gustave Gelley como diretor. Mais tarde, Integraram a comissão Sir Oliver Lodge, Professor Bozano e Professor Leclanque, membro do Instituto de França e Inspetor-Geral dos Serviços Sanitários da Agricultura. O Instituto está equipado com um bom laboratório para pesquisas psíquicas, possuindo também uma biblioteca, uma sala de leitura e salas de recepção e conferências. As notícias dos trabalhos ali desenvolvidos saem em sua revista, intitulada La Revue Metapsique. Um lado importante do trabalho do Instituto tem sido de convidar eminentes homens públicos de ciência e literatura para testemunhar as investigações psíquicas ali realizadas. Mais de 100 desses homens presenciaram os fenômenos e, em 1923, Trinta deles, inclusive 18 médicos de destaque, assinaram uma declaração, permitindo fosse publicada, onde consta a plena crença na autenticidade das manifestações por eles observadas sob rigoroso controle. O Dr. Galley realizou uma série de sessões com Eva, das quais participaram ao longo do tempo 100 homens de ciência, por ele convidados. Tão rigorosos eram os testes empregados que ele conclui seu relato com estas palavras: Não direi simplesmente que não há fraude, direi que a fraude é impossível. Palmilhou de novo o velho caminho por tantos percorrido, encontrando os mesmos resultados. Em suas experiências, porém, os fantasmas tomavam a forma de rostos femininos, por vezes belos, mas desconhecidos para ele, como certa feita assegurou ao autor. Talvez fossem formas pensamento de Eva, pois esses fantasmas, como se pode ver nos registros das sessões, não pareciam espíritos realmente vivos. Havia, entretanto, suficiente para Dr. Galley dizer... O que vemos mata o materialismo, já não há mais lugar para ele no mundo. Refere-se ao materialismo clássico do período vitoriano, para o qual o pensamento era o resultado da matéria. Todas as novas provas apontam a matéria como resultante do pensamento. Somente quando se pergunta de onde vem o pensamento, é que se acende o debate. Depois das experiências com Eva, o Dr. e conseguiu resultados ainda mais surpreendentes com o polonês Frank Kluski. Com este, o ectoplasma formava figuras tão sólidas que era possível tirar moldagens de suas mãos em parafina. Essas luvas de parafina, exibidas em Londres, são tão estreitas no pulso que não haveria possibilidade de a mão passar pela abertura sem quebrar o molde. Assim, somente a desmaterialização da mão explica o fato. As referidas experiências foram conduzidas por Galley, Richet e o Conde de Gramont, todos de grande competência. Uma descrição circunstanciada desses e de outros moldes, tirados de figuras formadas por ectoplasma, serão vistas no capítulo 20. Essas moldagens são muito importantes, porque constituem provas permanentes e inegáveis, jamais obtidas dessas estruturas. Nenhuma crítica racional pode ser feita até agora a esse respeito. Outro médium polonês, chamado Jan Guzik, foi também examinado pelo Dr. Galley no Instituto, em Paris. As manifestações consistiam não só de luzes, mas de rostos e mãos de ectoplasma. Sob o mais vigoroso controle, 34 distintas personalidades de Paris, muitas das quais inteiramente céticas, afirmaram, depois de longa e minuciosa investigação, sua crença na legitimidade dos fenômenos observados com esse médium. Entre elas estavam membros da Academia Francesa, da Academia de Ciências, da Academia de Medicina, doutores em Medicina e em Direito, além de técnicos de polícia. O ectoplasma é a mais proteica das substâncias e pode manifestar-se de muitas maneiras, com propriedades variadas. Isso foi demonstrado pelo Dr. W. J. Crawford, professor de Engenharia Mecânica da Queen's University, de Belfast. Ele dirigiu uma importante série de experiências com a médium Kathleen Golliger, de 1914 a 1920, relatando-as em suas obras A Realidade dos Fenômenos Psíquicos, de 1917, Experiências em Ciência Psíquica, de 1919, e As Estruturas Psíquicas no Grupo Gollinger, de 1921. O Dr. Crawford faleceu em 1920, deixando, nesses três livros, um monumento indestrutível de pesquisa científica, a qual, assim como outros trabalhos do gênero, contribuiu para dar uma base sólida à ciência psíquica. É preciso ler esses livros se quisermos compreender inteiramente as conclusões do Dr. Crawford. Entretanto, em resumo, podemos afirmar ter ele demonstrado que a levitação da mesa, as batidas no chão da sala e o movimento de objetos durante as experiências são devidos à ação de alavancas psíquicas, ou como as designou em seu último livro? Estruturas psíquicas emanadas do corpo do médium. Quando a mesa levita, essas alavancas são operadas em dois sentidos. Se a mesa é leve, a alavanca ou estrutura não toca o piso, mas se assemelha a um console firmamente fixado no corpo do médium por uma das extremidades, suspendendo a superfície inferior ou as pernas da mesa pela extremidade livre. No caso de uma mesa pesada, a ação não se dá sobre o médium, mas sobre o piso da sala, formando uma espécie de suporte entre a face inferior da mesa levitada e o chão. Ao colocar-se a médium numa balança, Observou-se que, enquanto a mesa levitava, aquela aumentava de peso. Segue-se a interessante hipótese do Dr. Crawford para o processo de formação de ectoplasma no grupo. Ele chama de operadores os espíritos incumbidos de controlar os fenômenos. Os operadores atuam nos assistentes primeiramente no cérebro e, em seguida, no sistema nervoso retirando deste pequenas partículas, possivelmente moléculas, que são expelidas pelos punhos, mãos, dedos e outras partes do corpo. Tais partículas possuem uma quantidade considerável de energia latente, podendo reagir sobre qualquer sistema nervoso humano com o qual se ponham em contato. Essa corrente de partículas energéticas circula entre os assistentes, provavelmente pela periferia de seus corpos, e, pelo gradual incremento produzido por estes, atinge o médium num alto grau de tensão, energizando-o e dele recebendo suprimento. Em seguida, atravessa de novo o grupo reiniciando a trajetória. Ao final, quando a tensão se torna suficiente, cessa o processo circulatório e as partículas energizadas se concentram no sistema nervoso do médium, transformando-se este último num reservatório de energia. Tendo à disposição um bom suprimento de energia adequada, por exemplo, energia nervosa, os operadores podem, então, extrair temporariamente do corpo do médium grande quantidade de matéria e projetá-la na sala de sessões. É provável ter sido essa a primeira tentativa de se dar uma explicação clara do que ocorre numa sessão de fenômenos físicos, sendo mesmo possível que tal explicação corresponda exatamente à realidade. No trecho seguinte, o Dr. Crawford faz importante comparação entre as primeiras manifestações psíquicas e as atuais, apresentando ainda uma ousada teoria geral de todos os fenômenos do gênero. Comparei a estrutura dessa matéria esbranquiçada, aparentando uma nuvem, com as fotografias dos vários estágios do fenômeno de materialização, obtido por inúmeros médiums em todo o mundo, e cheguei à conclusão de que o material é muito semelhante, se não idêntico, àquele usado em todas as ocorrências da espécie. Com efeito, não é demais dizer que essa substância nebulosa, translúcida e esbranquiçada, é a base dos fenômenos psíquicos de ordem física. Sem ela, seria impossível a existência destes, a partir de certo grau, pois é essa matéria que dá consistência a todos os tipos de estruturas criadas pelos operadores na sala de sessões. É ela que, adequadamente manipulada e aplicada, possibilita as figuras materializadas entrarem em contato com as formas conhecidas de matéria, sejam essas figuras similares a matéria esbranquiçada e nebulosa de que eu estou falando, sejam materializações de formas corporais, como rostos e mãos. Provavelmente a substância de que se trata seja, além disso, a base de formação dos fenômenos conhecidos como voz direta, e fotografia de espíritos. Enquanto Crawford trabalhava com suas alavancas de ectoplasma em Belfast, o Dr. Galley verificava os resultados obtidos com Eva em nova série de experimentos. Assim, resume ele suas observações. Uma substância emana do corpo da médium, exterioriza-se, é amorfa ou polimorfa à primeira vista, ao assumir várias formas, constitui, em geral, órgãos mais ou menos completos. É possível distingui lo em dois estágios. No primeiro, como substrato de materialização. No segundo, como desenvolvimento organizado desta. Costuma anunciar seu surgimento pela presença de fluidos semelhantes a flocos esbranquiçados e luminosos, os quais variam de tamanho entre o de uma ervilha e o de uma moeda de cinco francos, distribuindo-se aqui e ali sobre o vestido preto da médium, principalmente no lado direito. Essa substância extravasa de todo o corpo da médium, em particular dos orifícios naturais e das extremidades, do topo da cabeça, do peito e das pontas dos dedos das mãos. Sua origem mais comum, a mais facilmente observada, é a boca. Aparecem vários formatos, tais como pasta dúctil, massa protoplásmica, fios delgados numerosos, cordas de grossura variada, raios estreitos e rígidos, faixas largas, membrana ou ainda tecido de lã, de contornos indefinidos e irregulares. A aparência mais curiosa é a de uma membrana bem longa, com franjas e pregas, a semelhança de uma rede. A matéria exteriorizada modifica-se bastante em relação à própria quantidade. Em alguns casos, envolve completamente a médium, como um manto. Apresenta-se em três cores diferentes, branca, preta e cinza, sendo a branca mais frequente, talvez por ser mais facilmente observável. Essas cores surgem às vezes simultaneamente. No tocante à visibilidade, é grande a variação da substância, cuja nitidez pode ser lentamente aumentada e diminuída. Ao ser ela tocada, produz impressões diversas. Pode ser úmida e fria, viscosa, pegajosa, mais raramente seca e dura. Possui também mobilidade. Às vezes move-se lentamente para cima e para baixo, passando pelos ombros, peito e joelhos da médium, como se fosse um réptil rastejando. Outras vezes movimenta-se súbita e rapidamente, aparecendo e desaparecendo qual relâmpago. Tal substância é sensível à luz. Eis aí, apenas em parte, a magistral análise do Dr. Galley. O trecho final refere um aspecto importante. Durante todo o tempo de ocorrência do fenômeno, o produto materializado está em óbvia conexão fisiológica e psíquica com a médium. A ligação fisiológica é perceptível por um cordão delgado que liga a estrutura materializada ao corpo da medianeira como o cordão umbilical une o embrião à mãe. Ainda que esse cordão nem sempre seja visível, a relação fisiológica é sempre íntima, pois toda impressão recebida pelo ectoplasma reage sobre a médium e vice-versa. A sensação reflexa da forma materializada e a da medianeira se misturam. Em suma, tudo prova ser o ectoplasma uma porção exteriorizada da própria médium. Comparando-se os pormenores dessa descrição com os que foram dados no início deste capítulo, ver se há de imediato quão numerosos são os pontos de semelhança. O ectoplasma, em sua essência, é sempre o mesmo. Após essas confirmações, não se pode considerar ceticismo, mas, pura ignorância, a não aceitação da existência desse estranho material. Eva C. veio a Londres, como foi dito, realizando 38 sessões sob os auspícios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mas o relatório é documento conflitante e não convence. O Dr. Shrank notzin encontrou ainda outro médium que lhe pôde demonstrar a existência do ectoplasma, tendo sido os resultados da experiência, de modo geral, os mesmos da de Paris. Era um garoto de 14 anos chamado Willie S. O Dr. Schrenk-Notzin mostrou essa nova substância sem observadores devidamente selecionados e nenhum deles foi capaz de contrapor-se à evidência dos próprios sentidos. Entre os que assinaram a declaração positiva estavam professores ou ex-professores de Gena, Jessen, Heidelberg, Munique, Tübingen. Uppsala, Freiburg, Basle e de outras universidades, juntamente com inúmeros médicos, neurologistas e cientistas de várias especialidades. Assim, não há dúvida sobre a existência do ectoplasma. Contudo, ele não é obtido ao sabor de nosso comando. Sua produção é operação delicada que pode falhar, como sucedeu com diversos experimentadores, notadamente com um pequeno grupo da Sorbonne. Temos aprendido que é necessária a conjugação das pessoas certas com as condições apropriadas ao fenômeno, sendo essas condições antes mentais e espirituais que químicas. Uma atmosfera harmoniosa favorece-o, enquanto um clima de censura e antagonismo o embaraça ou o frustra. É nesse ponto que o ectoplasma demonstra suas afinidades espirituais e difere dos produtos meramente físicos. Mas, que é o ectoplasma? Ele toma forma. Quem determina essa forma? A mente do médium em transe? A mente dos observadores? Uma inteligência independente? Entre os experimentadores, alguns pertencem à escola materialista, a qual insiste na possibilidade de estarmos descobrindo uma rara propriedade latente no corpo físico. Outros, entre os quais o autor, são de uma escola diferente que defende a ideia de que estamos atingindo um elo da corrente que nos levará à nova ordem de vida. Ressalta-se, entretanto, que nada em relação ao assunto era desconhecido dos velhos alquimistas da Idade Média, Eis um fato interessantíssimo, trazido à luz pelo Sr. Foster Damon da Universidade de Harvard em uma série de resumos dos trabalhos de Volgan, filósofo que viveu por volta de 1650, nos quais, com o nome de matéria-prima ou mercúrio, é descrita certa substância expelida pelo corpo, tendo todas as características do ectoplasma. Aqueles eram dias difíceis para os pesquisadores de psiquismo, os quais tinham de lidar de um lado com a Igreja Católica e de outro com os puritanos e seus descobridores de feiticeiros. Por isso, os químicos de então buscavam encobrir seu conhecimento com nomes fantásticos, fato que teve, por consequência, a morte desse mesmo conhecimento. Quando, porém, percebemos que chamavam de sol o operador, de lua o sensitivo, de fogo a força mesmérica ou magnética e de mercúrio o ectoplasma, obtemos a chave de seus segredos. O autor tem visto frequentemente o ectoplasma como vapor e somente uma vez na forma sólida. Isto aconteceu com Eva C., numa sessão dirigida por Madame Bisson. Naquela ocasião, a estranha e variável substância apareceu como uma faixa de matéria de seis polegadas, não muito diversa de uma porção de cordão umbilical, encravada no vestido da médium sobre a região inferior do estômago. Era plenamente visível. Sendo permitido ao autor apertá-la entre os dedos, teve ele a impressão de tratar-se de uma substância viva, que vibrava e se encolhia quando tocada. No caso, não havia possibilidade de fraude. É impossível observar os fatos reveladores da existência do ectoplasma sem considerar os efeitos deste sobre a fotografia psíquica. As imagens fotografadas à volta de Eva com suas nebulosas franjas de lã, são, com frequência, idênticas às obtidas pelo Sr. Hope e outros. A conclusão mais racional parece ser a de que, uma vez formado, o ectoplasma pode ser modelado pela mente, e que esta, nos casos mais simples, será apenas a do médium inconsciente. Por vezes, nos esquecemos de que somos espíritos e que o espírito encarnado tem, provavelmente, poderes semelhantes aos de outros sem o corpo físico. Nos casos mais complexos, em especial na fotografia psíquica, torna-se bem claro não ser o espírito do médium quem opera, e sim uma força mais poderosa que intervém com propósitos definidos. A opinião do autor é de que serão descobertas inúmeras formas de plasma com diferentes campos de ação e tudo isso constituirá no futuro uma ciência especial que bem poderemos chamar de plasmologia. Acredita também o autor que todos os fenômenos psíquicos exteriores ao médium, inclusive o de clara evidência, podem ser atribuídos à mesma fonte. Desse modo, o médium clarividente seria quem emite essa substância, ou outra análoga, construindo em torno de si uma atmosfera especial, que possibilita ao espírito mostrar-se a todos com a faculdade de percepção. Assim como o aerólito, em geral oculto pela invisibilidade, se torna momentaneamente visível ao entrar na atmosfera da Terra, Seria possível que o espírito, ao passar pela atmosfera psíquica do médium, manifestasse sua presença por um curto espaço de tempo. Tais especulações, em verdade, vão além das provas atuais, mas Tyndall mostrou como essas hipóteses exploratórias podem transformar-se em pontas de lança da verdade. A razão por que algumas pessoas veem fantasmas, enquanto outras não, talvez seja o fato de que algumas delas fornecem suficiente ectoplasma para a produção do fenômeno. Por outro lado, a sensação de frio, o tremor e o subsequente desmaio podem originar-se não apenas do terror, mas, em parte, de uma súbita descarga de energia psíquica. A par dessas especulações, podemos dizer que o sólido conhecimento do ectoplasma, agora adquirido, nos dá, finalmente, uma base material consistente para a pesquisa psíquica. Quando o Espírito desce à matéria, necessita ele dessa base material, sem o que lhe seria impossível impressionar nossos sentidos físicos. Em 1891, Staten Moses, o mais notável médium de sua época, ainda era forçado a dizer... Não sei sobre o método ou métodos pelos quais se produzem as formas materializadas mais do que sabia quando as vi pela primeira vez. Vivesse ele hoje, dificilmente poderia dizer o mesmo. Esse conhecimento novo e preciso tem sido útil para dar uma explicação racional a respeito de um fenômeno incluído entre os primeiros a atraírem a atenção do público. As batidas Seria prematuro dizer que elas se produzem de um único modo, mas, ao menos, pode ser estabelecido que, em geral, o método adotado é o alongamento da barra de ectoplasma, sendo esta visível ou não, e sua percussão um objeto sólido. É possível ser a barra de ectoplasma transmissora e não produtora de força, assim como se dá com um pequeno fio de cobre, o qual é capaz de conduzir a descarga elétrica, que desintegrará um navio de guerra. Em uma de suas admiráveis experiências, Crawford, admitindo provir o ectoplasma do peito da médium, mergulhou a blusa desta num líquido carminado e, em seguida, solicitou fossem dadas batidas na parede. Verificou, então, ter ficado a parede salpicada de manchas vermelhas, como se o ectoplasma, projetando-se, tivesse transportado consigo certa quantidade de tinta. De igual modo, as batidas dadas pela mesa, quando autênticas, parecem originar-se da acumulação de ectoplasma sobre a superfície dos referidos móveis após ser retirado dos integrantes da sessão pela inteligência operadora, a qual, em seguida, o utiliza. Crawford supunha que o ectoplasma expelido deveria possuir, na extremidade, tubos de sucção ou garras, de modo a poder movimentar ou levantar objetos. O autor reuniu, posteriormente, várias fotografias nas quais se vê informações de ectoplasma que mostram claramente em suas extremidades uma borda dentada, a qual se prestaria para aquele propósito. Crawford atribuiu também grande importância à correspondência entre o peso do ectoplasma e a perda de peso do médium. Suas experiências tendem a demonstrar que todos somos médiums e perdemos peso nas sessões de materialização. A diferença entre o médium principal e os demais estaria na circunstância de ter aquele maior provimento de ectoplasma e, assim, poder emiti lo em maior quantidade. Se perguntarmos por que um ser humano difere de outro a esse respeito, entraremos numa controvérsia sem fim, semelhante àquela acerca da razão de uma pessoa possuir apurado ouvido musical, enquanto outra nem sequer percebe uma simples melodia. Devemos aceitar esses atributos pessoais da forma como os encontramos. Nas experiências de Crawford, era comum a médium perder de 10 a 15 libras numa sessão, sendo seu peso recuperado assim que o ectoplasma era absorvido. Certa feita, registrou-se a enorme perda de 52 libras. Poder-se pensar que as balanças no caso estavam desreguladas, entretanto, Perdas maiores têm sido registradas com outros médiums, como se pode ver nos registros das experiências de Olcott com os Edges. Há outras propriedades dessas projeções de ectoplasma serem observadas. Além de poderem ser destruídas pela incidência da luz, salvo se adaptadas gradativamente, ou especialmente preparadas com antecedência pelos guias, essas projeções, ao receberem um súbito jato de luminosidade, recuam para os respectivos médiums com a força de um elástico. Isso é um fato real, presenciado por muitos observadores, e não uma falsa explicação para proteger os médiums contra uma surpresa. Deve ser veementemente desaprovada qualquer espécie de manipulação do ectoplasma, a menos que haja certeza de fraude em sua produção. Agarrar à força uma trombeta ou qualquer outro objeto sustentado pela barra de ectoplasma é quase tão perigoso quanto fazer incidir a luz sobre eles. O autor recorda-se de um caso em que determinado assistente, leigo no assunto, removeu a trombeta que flutuava à sua frente. Fê-lo em silêncio. Nada obstante, a médium queixou-se de dor e mal-estar às pessoas ao seu lado, Ficando prostrada por alguns dias. Outra média mostrou uma contusão, indo do peito ao ombro, causada pela retração da faixa de ectoplasma, quando o pretenso descobridor de fraudes acendeu uma lanterna elétrica. No momento em que o ectoplasma retorna precípite a uma superfície mucosa, pode provocar séria hemorragia como demonstram numerosos casos observados diretamente pelo autor. Por exemplo, a médium Susana Harris ficou uma semana de cama depois de passar por experiência do gênero em Melbourne. Numa obra que trata de assunto tão vasto como este da história do espiritualismo, seria impossível dar em apenas um capítulo uma visão minuciosa de um dos aspectos desse assunto, que, por si só, reclamaria um livro para ser desenvolvido. Nosso conhecimento a respeito dessa substância estranha, ardilosa, multiforme, altamente permeável, aumenta de ano para ano. Pode mesmo ser profetizado que, se a última geração se ocupou do protoplasma, a próxima se verá absorta por seu equivalente psíquico, que guardará, assim o esperamos, o nome de ectoplasma, dado por Charles Richer, embora vários outros nomes, tais como plasma, teleplasma e ideoplasma, já estejam, infelizmente, em circulação. Este capítulo já havia sido elaborado quando ocorreram, em várias partes do mundo, novas demonstrações de ectoplasmia. A mais notável é a de Marjorie, ou Sra. Crandon, de Boston